Fica ligeiro aí pra entrar, ó. Fica esperto. Vamos lá, meu. Oh, eu quero, eu quero eu só... Tem poder? Ah, bom saber. Tem, mano. O bagulho é bom. Ih, caralho. Errei um pente tem no poder. cara, velho. Ih, já comecei mal já. Aí eu já levei um. Aí já comecei mal já. Ah, não vai sair ninguém, não? Ih. Já começou, doido primeiro já. Não consigo jogar, não, Nossa, tadinho ah. do Trai, cara. Ah, tô representando. Eu tô em segundo, mano. Eu e o Mr. Shot aqui estamos já representando nossa parte. A traica, sai mano, não atrapalha não. Você viu como é que eu tô ligado? Não oh, o o tá viu, mano. O tá dica pra gente. O, é gente é o dica. Oi? O Jaime tá uma pedindo dica. Cara. Manda o meu canal aí pra ele aprender. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Você tá muito na frente? O Jaime entra Fênix, <risos> Tem ele aí. Ah, esse spawn protege, vai se O GM matou, filho da p. Tô... <risos> Traca caiu. Eu acho. Nossa, eu tô horrível. Tô padecendo o GM. Ô, o cara tá xingando do chá de caralho. O. <risos> <risos> <risos> Oi. Essa abertura aí não é aquele, aquele som que tem no. Apenas como, um no show. Coragem, um não, é apenas um show. On, ah, uh. Caraca, mano. Ô, oh, o segundo lugar ganha alguma coisa? Sei lá, eu morri pro, pro GM, velho. É que agora eu tô disputando o segundo lugar aqui com. Nossa, tá cara orbital aqui, mano. Sorte que não dá dano. É, você tá. Oh, eu morri, duro duro é né? ele. Ah, eu morri, fogo. Ô oh, Bel, tu postou o um vídeo, mano. Eu vou fazer pro GM, hein? Pera aí, mano. Eu tô... <risos> Deixa eu acabar aqui. Agora tá. Tá tendo essas eu posições. Ah, o GM foi. Mano, eu quero. Ô oh, Bel, hum. eu quero gravar o online, mas nenhum gravador meu. Com... É. Usa o bandcan, velho. É, eu uso é ele hein, quando eu gravo. Mas pra um, usar ele não tem que ter webcam. Que? quê? Ou não não tem que ter webcam não? Não, é só o nome só que é bandcann. Vamos ver se eu baixo aqui então. É levinho e não puxa muito do PC também. É, Quem aqui é foi o mundo? É. Não tem o link dele, Tom, então, Depois eu mando pra você. Beleza então. Olha lá o cara no boi! Ó mãe, sai, mano. O teu canal tá decretando rápido, hein? Dá. Ah!